Fala, pessoal. Tudo bem? Celso Dias de novo aí com vocês. Tenho certeza que vocês vão gostar do assunto de hoje, né? É o assunto mais badalado do momento, que são as entrevistas. A gente sabe que alguns laboratórios dão recesso, só que a gente tem que ficar esperto aí, pessoal. Por quê? Por que eu estou fazendo questão de, de aumentar esse volume de conteúdo para vocês? Não é à toa, né? E o assunto sem entrevista também não é por acaso. Então, parei um pouquinho aqui. Estou né? na casa do, dos meus sogros, vocês podem ouvir aí cantinho do galo, aqui tem galo, aqui tem galinha, aqui tem, tem gatinho, Samuel brincando, Davi, Matheus, então vocês estão junto comigo aí, tá? Vocês são bem-vindos aí à nossa casa aí, tá bom? Mas ó, eu tinha que parar um tempinho aqui para conversar com você sobre entrevistas, né? Estão acontecendo... E aí tem muitas perguntas em relação a isso. Celso, viajo, não viajo, são escolhas. É, para quem participou da live da semana passada, eu já vou adotar um, um comportamento, uma atitude com vocês de empreendedores, como vocês participaram lá e viram. Né? Vamos, vamos transformar isso num mantra para a gente absorver o máximo disso aí. tá? A minha carreira é o meu negócio. E agora a ideia é a gente avançar em falar sobre carreiras, sobre entrevistas Quando a gente trata, quando a gente percebe Cara, então eu sou um empreendedor Eu sou, vocês são empreendedores, tá? Vocês empreendem na carreira de vocês Vocês empreendem o negócio de outras pessoas E isso é a melhor forma de aprender e empreender Ah, Celso, mas eu não quero ter empresa Não importa, a sua carreira é o seu negócio Ponto final Se você tem essa concepção A gente já pode adotar uma linha de, de, de conversa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 eu tenho todos os motivos do mundo né os meus filhos estão esperando ali fora para brincar com eles eu tenho esse direito de brincar com os meus filhos de me dar férias mas a decisão que eu fiz para o meu negócio é de tirar um tempo para conversar com vocês e falar sobre isso então vocês podem fazer isso vocês têm que sentir donos da parada entendeu? da carreira de vocês tomadores de decisão é, então, Celso, se está tendo entrevistas eu viajo ou não viajo a decisão é sua a gente precisa começar a avaliar os riscos começar a avaliar as oportunidades e tomar decisão não adianta falar cara ah, mas eu perdi essa vaga porque eu viajei e o laboratório decidiu fazer entrevista enquanto estava viajando cara decisão do laboratório a decisão de viajar foi sua você leu o cenário você tomou a decisão e você é responsável pelas decisões que você toma e ponto acabou ah não o laboratório eu negociei com ele e a gente tocou a entrevista à distância eu garanti que estava num lugar no ambiente que o wi-fi ia funcionar corretamente né, que eu ia ter espaço e tempo para fazer isso E pronto, aconteceu do mesmo jeito tá Esse é o primeiro ponto que eu queria tratar com vocês Comecem a se tratar como donos Como decisores Como responsáveis pela carreira de vocês tá Não tem certo ou tem errado Mas tem decisões Só que às vezes a gente não entende E é, aí sim é o ponto onde eu queria compartilhar Uma história aí com vocês Que eu acho que vai fazer muito sentido de uma mentorada Aconteceu na semana passada Tem... Um tempinho já que eu tô doido pra compartilhar isso com vocês, né? Que eu acho que dá pra entender melhor essa linha nossa de pensamento de como se portar numa entrevista e por que que eu, cada vez mais, percebo as armadilhas de ficar treinando para entrevista. Treinando desse jeito convencional, tá? De, ah, de, normalmente, ah, o que que é? Perguntas comportamentais, né? É perguntas por competência, o que, onde que as pessoas querem chegar quando elas fazem determinadas perguntas. Legal, pessoal. A gente pode falar sobre isso, isso é o de menos, sabe? O mais importante é ter a clareza de como se portar na entrevista, com base na sua verdade. Então, eu quero começar a trazer com vocês, compartilhar com vocês exemplos disso, né? Que rolou na semana passada já com uma das nossas mentoradas, tá? Uma mentorada do nosso time de mentorados. E para vocês verem, ela está em busca de recolocação, então ela já foi propagandista, já atuou como propagandista, é, foi desligada num, num momento específico da carreira dela e sempre teve esse comportamento de gestora da carreira, então buscou qualificação, desenvolvimento, autoconhecimento, esses pontos todos, para voltar o quanto antes para o mercado e evitar às vezes cometer algumas questões que ela nem talvez tinha tanta clareza disso quando ela adquiriu ao longo da mentoria. É né? isso que eu quero compartilhar com vocês. E como que isso é um processo? tá? Às vezes a gente acha que entendeu, mas está só no campo da abstração ainda, tá? só no campo da cognição, tá? só no, no campo da imaginação, do pensamento, do conhecimento, do abstrato. Tá só aqui ainda. Isso não virou ação. Eu não consigo ainda transformar isso em atitude, em tomada de decisão melhor, em postura, em fala. Né? Meu corpo ainda não está tão conectado assim com o que eu já compreendi. Então não tem resposta certa e errada na entrevista, Celso? Não tem. Aceita isso e a gente vai para o próximo passo, tá? Não tem, mas tem sim a clareza do que que, de como se construir uma resposta com base na sua verdade. Isso tem, tá? Isso tem. E tá muito longe de dizer também, como a gente já disse, só fazendo uma retrospectiva rápida aqui, ajudando quem não participou da live na semana passada, de que qualquer resposta é certa, a clareza é muito importante, né? Então vamos pra prática? Vamos ver como é que isso aconteceu na prática? Como ela está no processo ainda, avançando para o final, com grandes chances de ser contratada nessa empresa, e em chegar o salário dos cinco dígitos, né? Como a gente tem falado, é... eu não vou aqui, obviamente, abrir a pessoa, quem é a casa, e nem dá sinais de como, talvez, se eu falar algumas coisas aqui, poderia deixar claro quem é e tudo mais, né? Mas ela compartilhou um pouquinho comigo da entrevista, a gente fez esse trabalho de buscar clareza, né? Ela não recebeu o feedback, olha que interessante, né? a gente faz essa essa esse desapego ao feedback externo, né? ao feedback do, de terceiros, quer dizer, e daí, cara? O que, que o gestor pensou e falou... Que eu pensei, qual que é a minha avaliação como observador de mim mesmo no processo? Olha que interessante. O que, que é o protagonismo? Né? Tá, é, mais vale o meu próprio feedback, a minha análise, do que um feedback que talvez vai estar tá sendo protocolar. Ele não vai ser completamente sincero, nem sempre pode ser, em relação a isso. E eu faço a minha análise, a minha avaliação, eu me treino para isso acontecer. Eu treino para desenvolver essa capacidade de olhar para mim mesmo e ver quais são as grandes oportunidades, até porque no campo é isso que você vai ter que fazer, a cada visita que você faz, você precisa se avaliar com total sinceridade, honestidade, transparência e falar assim, eu vendi, né, será que eu vendi nessa visita? Será que eu fico claro na minha comunicação? Em quais partes, quais foram os pontos altos dessa comunicação, quais foram as oportunidades e tudo mais, então foi exatamente esse exercício que a gente fez nessa etapa da entrevista dela, tá, e aí... Olha que interessante. É, e aí quais foram os pontos altos? E aí nos pontos altos que ela relatou para mim tinha parte dela falava assim, cara, mas eu fiquei com medo. É, me fala mais sobre isso, né? Não, eu acho que eu posso ter exagerado, tá? E aí a gente faz um exercício que é o qual o cérebro seu se diz isso para você, né? Tem essa ainda, né? Que a gente trabalha a tríade do cérebro e tudo mais. E a gente percebeu a clareza de ainda estar tá naquele, naquela transição, né? Aquela naturalidade, mas ainda tem aquele medo de ser natural e de frustrar. E, na verdade, quando você é natural de verdade, quando você está na sua essência, quando você exercita a transparência, a presença, você se conecta melhor com o outro. É mais ou menos por aí, tá? E existem exercícios para se trabalhar isso. E aí, ao mesmo tempo, quais foram os pontos mais baixos? Ah, teve uma pergunta específica, que é, foi uma pergunta mais pessoal e tudo. E a resposta que ela deu foi bem protocolar, sabe? Foi bem mediana. Aquela resposta, tá tudo no lugar, tá tudo certo. Não, não faltou nada na pergunta, não. Na resposta, não, sabe? A pergunta foi bem direta e a resposta é protocolar. Olha só que interessante. Protocolar. Quer dizer, bem mediana, bem, sabe? Tudo enxutinha, certinha naquele lugar. Mas o interessante é que ao ouvir a resposta, eu não senti aquele tempero, Sabe? Eu não senti, é, é como se não tivesse marcado, que é um dos grandes objetivos, né? Para quem é bem sabe disso, né? Muito mais do que passar na entrevista, que se contratado, existem coisas mais importantes, objetivos mais importantes que você tem que cumprir na entrevista. Um deles é marcar, né? E não marcou, não. Nessa pergunta específica, nesse momento, foi uma entrevista que eu avaliei muito acima do nível, da média, tanto é que ela avançou para as próximas etapas, mas nessa resposta específica, ambos chegamos a essa conclusão, né? E por quê? Porque ela respondeu o que ela imaginava que o gestor gostaria de ouvir. Acompanha comigo. E aí, começou o exercício, né? Tá bom, mas o que, que você teria respondido se você... Imagina uma realidade alternativa, estamos num ambiente seguro para errar, num né? ambiente de treinamento. Imagina que existiu... existisse uma realidade alternativa onde você pudesse ser você mesma na essência... E pudesse responder o que você queria responder de verdade. Ela, é, aí já vem a resistência, né? É, mas nós, eu sei que nós não estamos, né? Não estamos, é só um exercício. Deixa eu ouvir, deixa eu ouvir, né? Não sou eu que estou te avaliando, nem te entrevistando. O que, que você teria respondido? Caras, foi, foi maravilhoso, sabe? Foi, foi incrível, foi mágico. A resposta, sabe, é como se... Uma luz, tivesse assim, sabe, iluminado, assim. Foi uma resposta tão linda, tão perfeita, tão autêntica, que eu não precisei falar nada. Eu só, depois disso, eu só perguntei: e aí? Qual das duas respostas mexe mais com você? cara, não tem nem comparação. Então, por que eu tô compartilhando isso com você? Porque eu sei que, Crença é uma coisa muito, sabe, para mim, um dos grandes é, é, inimigos que eu tenho, assim, que eu chamei de inimigo para mim mesmo, são as crenças. Todo mundo tem crença, tá? E eu combato crença com força, é por causa disso. Porque, olha só, ela nem se permitiu pensar na resposta autêntica, porque ela já bloqueou isso pensando no que, que o gerente queria ouvir. E quando ainda no exercício eu propus isso para ela, ela de novo tentou bloquear isso. É, mas eu sei que a gente não vive num mundo que eu posso dizer tudo o que eu penso. Olha que interessante. E aí eu desarmei ela, né? tirei esse, esse bloqueio para conhecer a verdade dela, cara. Antes mesmo, olha que interessante, aonde que a crença vai? Ela bloqueia o meu pensamento. Ela bloqueia aquilo que eu posso dizer para mim mesmo, sabe? Né? Ela não permite que eu ouça o que eu tenho para dizer para mim mesmo. Ninguém pensa nesse exercício, então muitas pessoas querem trabalhar o superficial, o que, que é isso? O que, que o gestor quer ouvir? Cara, para um pouco com isso, sabe? Só, não estou dizendo para você abandonar de uma vez, não. Só se permita ouvir a sua verdade um pouco, Faça isso num ambiente seguro, sabe? Para errar, faça isso com você mesmo. Faça, faça isso com uma pessoa próxima a você, com seu amigo, parente, irmão, marido, mulher, namorado, namorada. Peraí, aí, deixa, deixa, deixa eu dizer aqui o que eu penso de verdade, ver como que isso soa na vida real, como que isso soa na realidade, sabe? Então, a crença, muitas vezes, a crença limitante ela é tão forte em relação a de que eu eu me acho inadequado o que eu penso, o que eu faço, quem eu sou de verdade, que eu nem tento, eu nem cogito a possibilidade de trazer isso e ver como as pessoas receberiam esse meu eu de verdade, tá? E esse seu eu, cara, é a coisa mais linda que você tem para se vender, essa é a ironia da coisa, sabe? Essa é a ironia. E isso não é fácil, não é, é simples, mas não é fácil. Exige trabalho, exige treino, exige, exige uma reconexão. Tá? Existe um livro, que eu queria.. Algumas pessoas que já me acompanham há mais tempo sabem que eu adoro esse livro, né? Eu uso ele, um dos livros que a gente usa na mentoria também muitas vezes. É o propósito, Simprem Baba. Né? O subtítulo desse livro diz A Coragem de Ser Quem Somos. tá a coragem de ser quem somos. Por várias e várias razões, por vários e vários motivos, a sociedade acaba nos empurrando ao longo da vida, especialmente na fase da infância, a desacreditar na nossa essência, a achar que existe alguma coisa inadequada em quem nós somos verdadeiramente, que a gente precisa se, a gente precisa se formatar, a gente precisa se adequar a uma realidade que, na verdade, precisa muito mais da sua essência para corrigir essa realidade. Muito mais do que você seja esse personagem, tá? Então o ego nosso, nosso ego, ele atua como um personagem que tem como função satisfazer a um tipo de anseio. Mas quando você tem a coragem de ser quem você é, assumir quem você é em esses muitas vezes, talvez, tem pessoas que estão tão distantes que nem sabem quem é mais. Já se desconectou muito, mas cara, o caminho é muito mais de resgate, de, res, de regresso à essência, tá? Do que de, de mais confusão, de você acreditar que você tem que ser parecido comigo pra conquistar as coisas que eu tenho. Não, cara, não, não, eu sou muito melhor em ser eu mesmo do que você jamais vai ser tentando ser eu mesmo, entendeu? Só que eu só cheguei onde eu cheguei sendo eu mesmo. Eu só vou chegar no próximo nível sendo mais de mim mesmo. Tendo mais clareza de quem eu sou. Colocando mais a minha essência pra fora. E Jogando mais isso pra você perceber que não existe guru. Tá? Então, esse livro... Acompanha, cara. Fica comigo que você vai entender. Esse livro, o subtítulo dele é... A Coragem de Ser Quem Somos. Resgata, cara, sua essência, quem você era lá atrás. Começa a tentar lembrar disso, sabe? Não tem nada de errado em quem você é de verdade. Ao contrário do que você possa imaginar e talvez foi desencorajado ao longo da vida a é, pensar como outra pessoa pensa, sabe? Pensa num sistema de ensino que a vida inteira pediu de você uma resposta certa. Não existe mal nessa história. Não tem mal nessa história. Só tem algo, coisas a serem corrigidas, tá? Então, o sistema de ensino te fez caminhar a vida inteira acreditando que alguém tem uma resposta melhor do que você. Então, qual que é a resposta certa? Assinale a alternativa correta, assinale a alternativa errada, verdadeira ou falsa. E a vida não é assim. E é cada vez mais que você almeja grandes posições, grandes conquistas que você quer ser um resolvedor de problemas, que você quer ser um empreendedor de verdade, que você quer ser um gestor de negócio, menos verdades você vai encontrar nesse caminho. Mas você vai ter que confiar aqui. ó. E como é que eu confio, Celso, em mim mesmo? Tomando mais decisões. Como é que você, é, é, é, como é que você faz para errar menos? Erra mais. <risos> Olha que irônico isso. né? Quem erra mais, erra menos. É exatamente isso. tá? Você só vai se conhecer à medida que você começar a errar, cara, se permitir errar, tá? Pensa assim, ó, como é que você aprende a executar um golpe? É com, com destreza, é vendo outra pessoa? Cara, você tem que ir pro tatame, você tem que jogar a cara no chão, você tem que ir lá e testar e errar várias vezes, até ter destreza e conseguir. Você quer começar a acertar? Erra mais. Sabe por que que você não acerta muito. Sabe por que você não conquista coisa grande? Porque você tem medo de ir para o campo, porque você tem medo de testar, de errar, de exercitar, porque a vida inteira você acreditou que errar é errado. <risos> a vida inteira você acreditou que errar é ruim. E como é que você vai chegar à excelência se você não treina, se você não erra? Você só precisa de um ambiente seguro para fazer isso. cara Começa a falar a sua verdade Começa a falar o que você pensa de verdade, como você é de verdade. Começa a olhar, e investigar melhor isso. E não tenta se adequar superficialmente a outra pessoa. Começa a ver em você se, de repente, a sua essência, talvez, né, aquilo que você acredita que é errado. Talvez é isso que você tem que trabalhar. Talvez é isso que você tem que começar a mudar. A acreditar em outras coisas. E aí você tem confiança. De onde que vem a confiança? É de você colocar isso na prática, exercitar, colocar na real e começar a ver as consequências disso. Você só aprende a tomar decisões melhores tomando decisões. E talvez no começo vão ser ruins, como tudo que você começa a fazer na vida começa mal. Tô vendo aqui, cara, o desafio que é o Matheus, sabe? Andar. Hoje você pensa pra andar? Você precisa pensar pra ficar em pé? Olha pra uma pessoa começando esse objetivo, pra você perceber o quão desafiador é o Matheus, ele não é mais burro do que eu não, cara, muito pelo contrário a mente dele é completamente aberta para absorver tudo do mundo, muito mais do que eu, eu sou cheio de bloqueios sabe, a vida foi me presenteando com uma série de bloqueios, eu já não acredito tanto em mim assim, o Matheus não tá nem aí, cara ele vai errar, ele vai cair, ele vai meter a cara no chão, ele vai tentar de novo, até ele aprender a andar até se tornar uma coisa simples de fazer. E você quer tomar decisões acreditando que a cada desafio que você passar, eu vou ter a melhor resposta para você. Olha que legal isso. Olha que incrível isso. Você quer aprender a tomar decisões a partir das decisões que eu tomo? Cara, vai para o jogo, vai para o campo, vai tomar decisão. Vai avaliar o seu nível de decisão. Essa decisão foi a melhor... Da próxima vez, como é que eu posso tomar uma decisão melhor do que essa? Sabe, a gente não aprende isso. Um caso simples, né? Que o Murilo Gão, ele que é especialista em criatividade, em desbloqueio, né? Em resgate, essência, né? É maravilhoso, quem já fez o curso dele sabe. Uma das coisas que ele fala sobre tomar decisão é isso. A gente impede os nossos filhos, né? É, é, de tomar decisões pequenas para aprender, para treinar a tomar decisões. Então a gente vai lá o cara quer desenhar. Imaginar, Samuel tá aqui não quer desenhar, pai, Samuel já tá grande pra isso Já passou por essa fase, tá? Mas graças a Deus já tava desbloqueado para isso E aí, Samuel, vamos colorir o, o, o sol? E ele fala assim, É, pai, eu... O que, que você acha? De que cor que você quer colorir? Ah, eu acho que o sol fica legal de azul falo, Olha, filho, o sol é amarelo Mas você quer tentar? Vai lá, colore de azul Vamos ver o que, que vai dar E aí ele colore o sol de azul Tá? E ele avalia aquela decisão E aí? Ficou bom, cara? Comparado com o sol amarelo, o que, que você prefere? é Eu acho que o amarelo combina mais, né? É, e qual é a decisão que você vai tomar? Então a gente a gente não foi treinado a tomar decisões, tá? A gente não foi treinado, a gente é, foi treinado a acreditar que o outro tem a resposta certa para mim, que meu professor, minha figura de autoridade e tal. E aí quando eu tenho que começar a tomar decisões, eu já tô tomando decisões que vão impactar a minha vida. Então lá na adolescência, na juventude, eu vou ter que decidir que profissão que eu vou trabalhar, eu vou ter que decidir é, a carreira que eu vou levar, enfim, as decisões da minha vida já são grandes o suficiente, é, se eu vou me envolver com determinadas coisas ou não, com determinados relacionamentos, amizades, se eu vou usar substâncias tóxicas e ferrar com a minha vida, né? as decisões são sérias demais, e eu não treinei para tomar decisões inteligentes, tá? porque eu tive medo de errar. Então a gente precisa, se você quer começar aí a desenvolver o seu protagonismo, você precisa desenvolver esse músculo de tomar decisões. Você precisa desenvolver essa capacidade de pensar com autonomia. Isso é muito sério. E você só faz isso tomando decisões. Talvez no início você não vai tomar as melhores, tá? Mas você vai desenvolver esse músculo. tá? Então por que, que os projetos da Benchmark são feitos dessa forma, sem assim, respostas prontas? Porque eu quero desenvolver esse músculo em você, cara. E eu não abro mão disso. Eu só vou ficar satisfeito quando você falar assim, cara eu consigo, eu posso. Porque você começa a voltar a acreditar em você, em quem você é. Você começa a ver, sabe, é um processo hipernatural. Mas que a gente abriu mão dele por um processo de fatores. A gente foi criado assim, não tem certo ou errado, né? Não tem não tem vilão nessa história. Mas a gente foi o nosso sistema de ensino ele é feito para formar pessoas não tomadores de decisão, para formar pessoas que trabalham para tomadores de decisão. Agora você quer ser protagonista você vai ter que abandonar esse sistema e, per e perceber que existe outro, tá? Para tomar decisão, você tem que tomar decisão. Para acertar, você tem que errar. Você tem que errar mais, errar com inteligência, errar melhor. Cada dia você vai fazer um erro melhor, você vai cometer um erro melhor. Tá? E perceber, cara, e sentir no seu corpo, a esse na essência que você pode pensar com autonomia, que você não precisa de respostas prontas. Só que não é falar, é fazer só vai experimentar isso de verdade quando você for lá e der suas respostas para os problemas. E aí um revisor vai olhar e falar assim, olha, ainda não é isso, cara. Mas eu não vou dizer o que, que é. Mas você está indo, já avançou. Da primeira, que você ficou travadão, porque você estava muito mais preocupado em acertar do que aprender, anota isso. Eu tenho uma pergunta para você. O que, que você prefere, acertar ou aprender? O sistema de ensino diz que é ruim errar. Não é assim? Você perde nota errando né? Eu estou te dizendo que é bom errar Porque você aprende errando Às vezes você acerta por sorte Mas você erra necessariamente Porque você tem algo para aprender E aí eu estou te dizendo que, cara, começa rápido Você está errando é pouco sabe? Você precisa errar mais Alguém avaliando Alguém com... que não, não abandona Essa postura de tirar você da, da, da, da, Do volante da vida Da sua carreira, né? Na direção da sua carreira. Afinal de contas, só assim você pode chegar onde você quer de verdade. Do contrário, você vai chegar aonde alguém quer. Que, cara, é, é quase impossível coincidir esses dois lugares, né? E aí eu falo, por que, que eu não cheguei aonde eu sempre quis, né? Porque você não sentou na porcaria do volante da sua vida. Você cedeu ele pra outra pessoa. Tá? E é muito mais fácil, sabia? É muito mais fácil te dar a resposta pronta. A gente fala assim, mas eu paguei? É, pagou, pagou para aprender e não para ganhar a resposta pronta, tá bom? E aí vem um revisor com visão de mercado, com visão da realidade, o seu mentor e começa a avaliar aquela resposta, fala, cara, tá, melhorou, olha o quanto que evoluiu, olha da primeira para agora, mas ainda tem o que evoluir e você começa a perceber que mais vale aprender do que acertar. E aí, o que, que acontece como consequência desse exercício que você vai fazendo sistematicamente, pragmaticamente, projeto a projeto, é, é, case a case, se você se joga no processo? Quando você chega na entrevista, você sabe, você sabe que você, tem, você pode encontrar a melhor resposta. Você não vai perder tempo olhando, ah, mas o que, que, o que, que eu tenho que responder? O que, que será que ele quer ouvir? O que é a sua verdade, cara? Por que você não começa a vender a sua verdade? Por que você começa a entender o que, que sua história fala sobre você? Por que, que você não começa a ver as decisões que você acertou, as decisões que você não errou? O que estava te motivando? Será que era medo? Será que quando eu tomei decisões certas eu estava mais ouvindo o que eu queria, do que aquilo que o que estava em torno dizia que era verdade? Né? Então, parece simples. E até é, mas não é fácil. E a gente começa a perceber né momentos em que a gente... A gente por mais que a gente sabe como aconteceu com essa sua mentorada, a gente às vezes se sabota mesmo assim, né? E ela percebeu isso e falou, cara, que incrível isso, né? Porque a gente trabalha isso constantemente, eu já me sinto mais leve, eu já me sinto muito mais confiante, né? Com, e ela fez uma outra pergunta, né? Acho que a gente pode deixar esse tema para outra live, para não ficar muito extenso, né? Qual é a diferença, Celso, entre confiança e excesso de confiança? Existe sim uma diferença enorme entre essas duas coisas, tá? Entre a confiança e o excesso de confiança. Mas eu acho que isso é papo para outro café, para não estender muito. Mas olha que interessante, mesmo com esse trabalho de consciência, né, precisava da figura do treinador para quê? Para fazer ela voltar a acreditar nela mesma. Deixa eu ouvir a sua resposta. Deixa eu ouvir se você pudesse dizer, só na, na imaginação aqui, se você pudesse dizer o que você realmente queria dizer, que resposta que ia sair daí. É. Então é isso, pessoal. É, não significa, tá? Às vezes você vai pensar isso aí, que ah, é simples, né? Então eu vou chegar na entrevista e vou ser eu mesmo, vou vestido de qualquer jeito, vou falar de qualquer jeito, então... Se isso é você mesmo, você precisa evoluir. Que bom, você está percebendo isso aí. Né? Então vamos começar por aí. Né? Como é que você evolui essa sua essência? Como é que você deixa ela mais interessante, mais vendedora? Né? E é por aí. Então, pessoal, o caminho o caminho da evolução ele é de dentro para fora. E para finalizar, eu queria deixar uma mensagem aqui do Ken Robinson. né vez em quando eu cito ele aqui também. É... Recomendo vocês assistirem as palestras dele, tem um livro maravilhoso. É uma pessoa que é um educador, né, na essência, e ele fala, ele compara dois tipos de educação. E às vezes é difícil a gente ter consciência do quanto que são radicalmente opostos. tá? A educação que a gente mais conhece no mundo inteiro, esse modelo educacional que pouco mudou ao longo das décadas, ele foi construído... Dentro da lógica da revolução, da primeira revolução industrial. A gente já está na quarta revolução industrial, né? Mas ele foi construído dentro da lógica da primeira revolução industrial. E o que, que ele pregava? Precisamos formar pessoas para trabalhar nas indústrias. O que, que as indústrias são? Altamente previsíveis. Eu faço a mesma coisa várias vezes, durante um tempo indeterminado. Produção em massa. E é isso aí. Eu preciso de alguém que aperte o parafuso e... Enfim, supervisora quem aperta o parafuso para se está apertando o parafuso direito, e se coloca as peças no lugar e tudo mais. Eu não preciso de uma pessoa que pensa com autonomia, isso pode dar até problema para mim. A pessoa vai ficar lá questionando, olhando para aquela linha de montagem, imaginando uma outra forma de fazer melhor, mas não, eu não quero isso. Eu já sei o que eu quero, eu quero pessoas que é, produzam. Né? E daí veio uma série de concepções que eu não quero entrar aqui, né? produção, né? A gente se vê muito como máquina, né? É engraçado, isso é herança daquela época, né? É trocar peça, né? Então a gente imagina assim, qualidades e defeitos, né? Então o ser humano, a gente mede o ser humano por qualidades e defeitos, como se eu estivesse inspecionando uma, uma peça, né? Produzida ali em massa e visse ali os defeitos de fábrica ou não. É por isso que as pessoas não se sentem em paz para falar disso, porque a gente, não é a nossa essência. Não é assim que o ser humano funciona. E a outra proposta inclusive que o Ken Robson levanta com tanta paixão, né? E eu compro essa essa causa com muito amor, é que existe uma outra educação que ela é orgânica. Então existe essa educação linear industrial que a gente vai empilhando conhecimentos, a gente vai pegando pessoas, seres humanos complexos que são extremamente diferentes uns do outros, coloca dentro da mesma sala, ensina a mesma coisa faz teste ali, né? Como a gente faz com peça, né? A, B, C, quanto que vale aquela aquela resposta que ele deu? A gente não se preocupa tanto com as implicações daquilo na prática, o quanto que aquilo faz diferença na vida da pessoa, muda a vida da pessoa, muda a realidade dele, dá mais felicidade, dá mais autonomia. Não, não tem nada disso. É resposta certa e é resposta errada e pronto, acabou. Para o um mundo de do, do século 19 18 19 tava perfeito cara a gente está no ano de 2021 né migrando para 2021 2020 para 2021 não é assim mais que a realidade funciona eu vou falar muito daqui para frente do Fat funnes né meu novo caso de amor que fala sobre isso a gente ainda vive essencialmente acreditando que o mundo é o mesmo lá de 1960 cara não tem nada a ver esquece essa história de países desenvolvidos subdesenvolvidos não é assim que o mundo funciona mais não é mas a gente continua tendo a mesma concepção passando isso de pai para filho o Kim Robson portanto produz ele ele ele pensa numa nova realidade né? numa nova educação com um crescimento orgânico ou seja de dentro para fora qual que é a sua essência sabe quem é você assim como uma parece óbvio mas isso vai muito longe. Assim como uma planta. Então, pega uma planta, pega uma árvore enorme, tá? Uma árvore enorme, sei lá, não sei, conheço o nome de árvore aí, mas pensa, um IP, por exemplo, uma coisa maior do que isso. É, tudo o que ele vai se tornar já estava quando ele era uma semente. Todas as informações, todo, todo o processo, já estava tudo programado, já estava lá o código desenhado do que, que ele ia ser, tá? Um IP não vai se tornar uma bananeira nunca, ele vai ser nunca, porque ele não foi desenhado para isso, tá? Então tá ali, tá na essência, tá na essência. Então ele cresce de dentro para fora, ele, quer, ele pega todo o recurso que ele tem em volta e usa para ser o que ele já era destinado para ser. Simples assim, por que que todo ser vivo, ele segue a mesma lógica? O ser humano não é diferente, então a gente já tem toda uma programação para se tornar quem a gente já é. Em essência Entendeu? Eu não tenho nada pra te ensinar Eu não tenho nada que você talvez já não saiba Já tá tudo aí dentro O que eu posso te fazer É ser útil pra você Pra ser mais do que você já é Pra ser você em essência Isso eu posso fazer por você Isso eu te ajudo Mas falar que eu sou melhor do que você Que você tinha que ser igual a mim Que o um IP tinha que ser uma bananeira cara, Não faz sentido Entendeu? Então essa educação Orgânica, o que, que ela provoca, assim como a, a manufatura enxuta foi uma quebra de paradigma dentro da, da ideia da revolução industrial, da, da produção linear, né, em, em série e tudo mais, a, manu, a manufatura enxuta ela era muito mais orgânica. Então ela partia da ideia de que é uma coisa que tem muito mais a ver com a natureza das coisas. Então assim, não tem que ter desperdício. Tá? Eu não tenho que ter produzir em massa, eu não tenho que ter estoque. Eu, não tenho, que, eu tenho que entender qual que é a realidade e, e, e, a partir da realidade, eu tomar as melhores decisões. A partir da demanda, eu tomo as melhores decisões. Eu não tem que ter desperdício de tempo, de recurso, de nada disso. Assim como a educação não deveria ter desperdício de pessoas. Eu colocar todo mundo numa mesma sala e achar que 10% presta e o resto é descartável. E o resto não precisa. O mundo não precisa daquelas pessoas. Só precisa dos médicos, engenheiros e advogados. Não é assim? Ninguém sonha em ser propagandista. Por quê? Porque ninguém vendeu isso pra mim, cara. Eu nunca sabia que existia essa possibilidade. Não. Só existe médico, engenheiro, advogado e alguma coisa assim, sabe? Parecido com isso. Sendo que o mundo é diverso, diverso demais, é cheio de oportunidades, é cheio de desafios. E que não é porque eu sou diferente de você que eu sou melhor ou pior do que você. Eu nasci pra fazer outra coisa. A minha semente é outra. Simples assim. Então deixa eu me descobrir um pouco mais, deixa eu evoluir a partir da minha essência, a partir do que eu gosto de fazer, a partir do que naturalmente eu já tenho mais aptidão e mais inclinação para isso. tá? Então quando a gente pensa assim, a gente desconstrói essa ideia de que a gente precisa de um modelo linear de aprendizagem, então você vai aprender matemática, física, português, história, geografia, educação física, do mesma forma, pessoas diferentes aprendendo da mesma forma. Essa é a única forma de fazer? E se não for? E se no lugar disso eu começar a provocar as pessoas, a deixar projetos, você assim, olha, escolhe aqui, o que você quer fazer? Tá? Você, quer, você quer construir um foguete, você quer fazer teatro, você quer fazer um filme, o que você quer produzir? E aí, naturalmente a pessoa ela vai, cara, isso aqui faz mais sentido para mim. É isso aqui falando de educação, tá? mas eu vou trazer para nossa realidade. Isso aqui faz mais sentido para mim, então a partir daqui eu vou ter os desafios, a partir dos desafios eu vou descobrir que eu preciso aprender coisas e aí eu vou atrás dessas coisas porque minha mente já foi produzida para isso eu vou quase que organicamente buscar esse conhecimento aí sim eu tenho um guia do meu lado eu tenho um mentor que vai me prover esse conhecimento que eu preciso a partir da necessidade para não ter perda desperdício de tempo energia é, é, é de dinheiro né de, de desperdício de, de talentos né acreditando que só porque o Samuel não dá a mesma resposta que eu, que a resposta dele é pior do que a minha. Olha só, cara, que arrogância, né? Lá, 400 anos antes de Cristo, é, é, Sócrates disse, né? Só sei que nada sei, desafiou o status quo da época, o paradigma da época, que existiam seres iluminados, providos de conhecimento e sabedoria, sofistas, detiam conhecimento para si. Não era assim? Era assim, eles eram seres abençoados pelo divino E que se você quisesse saber alguma coisa Você ia lá e consultava os gurus Ó oh, guru, o que, que vai ser da minha vida? Então eu paro de ouvir a minha essência né De acreditar em quem eu sou para dar ideia para um sofista E ele, acreditando nisso também Essa crença muito bem instalada na mente dele Se cobrava de ter a resposta E quando não tinha, ofendia E aí a gente trouxe isso, cara para nossa realidade, e o professor sente o mesmo peso, a necessidade de ter sempre a melhor resposta para o aluno, como se essa fosse a função dele, prover o aluno com a resposta certa, ó oh, professor, detentor de todo conhecimento, me diga o que, que eu devo fazer nessa situação, e aí quando o professor aprende que ele não é sofista, mas ele é um filósofo, ou seja, ele é um amigo do saber, e ele pode fazer isso com você, vem cá cara, deixa eu te mostrar... O que, que você acha que é certo se fazer nessa, nessa nessa situação, nessa circunstância? Deixa eu entender um pouco de como que você vê o mundo. E aí, no lugar de prover a sabedoria, eu gero uma sabedoria coletiva muito maior do que eu mesmo poderia deter, Porque ele começa a fazer parte da construção dessa sabedoria. Ele não é mais um, um ser menor do que eu. Ele é um coadjuvante, né? nesse Ele passa a ser protagonista da sua própria vida, mas um coadjuvante do saber coletivo. tá? E não mais um ser pobre, coitado, que precisa da minha sabedoria maravilhosa. ter. Então, a minha ansiedade diminui e eu percebo que a minha função nunca foi prover a pessoa da sabedoria e do conhecimento, né? mas sim ajudar ele na caminhada dele. Ser ponte para o sucesso que ele quer chegar. Você quer ser protagonista ou não? No final das contas, para terminar essa live, essa é a pergunta que eu quero te fazer. É simples assim. Tá? Já que a gente não tem resposta certa, fica na sua mão. Você quer ser protagonista ou não? Você quer, diante dos desafios, ter segurança de que você pode encontrar as melhores respostas porque você exercitou esse músculo de entender melhor quem é a sua essência que faz mais sentido para você como como você reage diante dos estímulos? Né? Ou você quer viver confiando... Seu resultado, a sua vida, a direção que você vai dar as coisas a outras pessoas Ao seu gestor, a empresa, ao presidente do país Ao seu marido, a sua mulher As circunstâncias, a todos os sinais da vida estarem verdes para você poder passar Existe uma probabilidade de sucesso em cada uma dessas escolhas tá? Quando você pega as coisas com a sua mão, a coisa incrível acontece Você não pode culpar ninguém pelos resultados que você tem, sendo bons ou ruins Foi você que chegou lá, mas essa é a única forma de chegar onde você quer, tá? É um desapego, é um desprendimento, é um exercício, não é fácil. É no dia a dia a gente precisa uns dos outros para fazer isso, tá? Mas é falando um pouquinho sobre o que nós acreditamos, né? Que está muito alinhado sobre as grandes coisas que têm acontecido no mundo, tá? A gente está em 2021, pessoal, Do que a gente vai viver daqui para frente não tem mais é, certeza, não é um cenário de certeza. Não é uma lógica linear da vida. A gente, o mundo precisa de pessoas que, que são capazes de pensar por si só e tomar decisões por si só. Cara, é uma constante. Você vai falar com pessoas bem-sucedidas, a gente tem que modelar, para quem viu a live, né? A gente faz a jangada aprendendo com quem? Com quem fez jangada, cara. Não adianta, entendeu? Com quem tem aprendizado validado. Com quem foi pro campo de batalha e voltou cheio de cicatriz. Ele vai te falar assim, olha, cara, eu... A minha experiência... E mesmo assim, esse cara não vai ser arrogante com você e tirar de você a sua confiança, sabe? Porque a sua trajetória é única. E quando eu reconheço que você pode ser melhor do que eu, pode ser maior do que eu, eu... E meu ego tá tranquilo em relação a isso, né? Então eu deixo você brilhar mais do que eu. Entendeu? Porque a minha função é ser ponte e não ser protagonista da sua vida. O que, que acontece muitas vezes? Eu falei, ah, eu errei. Ah, eu não sirvo pra isso. Quem viu a live sabe que eu já fiz isso com a minha vida também. A minha essência estava lá, cara, desde o início, o quanto eu teria corrido mais se eu tivesse essa consciência de que errar e, e fracassar, não fracassei, né, mas que, que se desgastar no início, no início a gente tem muito desgaste, pouco resultado, porque a gente está só aprendendo, né, e depois aquilo vai ganhando uma... uma, uma aquilo, a gente, o nosso cérebro vai assimilando de forma supernatural aquilo ali, porque a gente está fazendo... Constantemente, e aquilo deixa de ser um desafio, mesmo um dos maiores desafios que é andar. Passa a ser uma coisa tão simples, tão simples. Parece que a gente nunca teve esse desafio na vida, né? Então é o processo. Errar faz parte do processo, fracassar faz parte do processo. Eu posso evitar alguns erros? Pode, claro que pode. Tem erros que são banais, tem erros que são desnecessários. Com consciência, com treino, você precisa de um ambiente para treinar, cara. Você precisa escolher um mentor Você precisa disso Todo mundo precisa disso Tá? Isso é fato Mas achar que você vai acertar Porque você tá ouvindo eu falando aqui cara Que eu vou te dizer aqui O que falar O que não falar na live Ah, vou fazer uma live aqui você aprende Hackeando as entrevistas Isso vende, viu? O livro que mais vende no Brasil Chama Hackeando Tudo Tá? Não recomendo Não recomendo Mas vende Facilidade vende, entendeu? Hackeando. Hackeando tudo, é. Eu falei com o Samuel aqui, sabe? Sobre os riscos de querer coisas fáceis, de fugir de desafios, de coisas difíceis. Cara, sai fora dessa, Isso não existe. Isso é enganação, tá? Não tem essa. É ir pro campo, é treinar, é fazer, é errar, é aprender, é tomar decisões. É ter clareza sobre as decisões que toma É ter clareza sobre a sua história É fazer as pazes consigo mesmo Perceber que não tem nada de errado na sua história tá? Cada decisão que você tomou Te transformou um pouco mais Em quem você quer ser né? Se você aprende com essas coisas E o Eric Ries Do livro Startup Enxuta Esse sim eu recomendo Porque eu acredito muito que a sua carreira é a sua startup A gente já falou sobre isso tá? E aí você sim Isso, isso sim você pode fazer Aprendizado validado então tem gente que acha que está aprendendo, mas não valida o conhecimento. Como é que eu valido? Eu metrifico ele, sabe? eu coloco números nessa história. Eu começo a medir, olha, eu vou testar isso aqui, vou ver qual que é, desse, qual que é a, o resultado disso aqui. Porque se você não mede, você não controla. O resultado pode ser bom e você pode significar ele como ruim. Se você não tem parâmetro, você perde a lógica. Eu contei a experiência minha lá na mini empresa, no projeto mini empresa, né? Com três meses de empresa... A gente teve que sair, foi um momento intenso de puro aprendizado, desafios e tudo mais. A gente era adolescente, tinha que estudar ainda né? e fazer todo esse processo. A gente criou a empresa, vendeu as ações dela, a gente montou uma operação inteira, processos, é, parte de higiene, é, enfim, vários e vários desafios. Foi para o campo, vendeu, participou de eventos, organizou eventos. Cara, foi maravilhoso. A gente teve lucro no final desses três meses. E como que eu signifiquei? Por causa de falta de parâmetro, de referência, de imaginar, olhar os bastidores, o palco do outro, né? Então eu olho pro Jorge Paulo Lema e falo, isso é um empresário. Eu olho pro Flávio Augusto e falo, isso é um empresário. E eu, não, eu desconheço a jornada deles, eu desconheço como ele começou, eu desconheço os bastidores dele. Então eu comparo os meus bastidores com o palco de um cara hiper mega blaster. E acho que ele é melhor do que eu por causa disso, que ele tem talento e eu não, né? Eu comecei a jogar a bola agora e quero ser o Lionel Messi. Mas eu não quero pagar o preço que ele paga. Ou que ele pagou ao longo dessa vida e foi acumulando pequenos fracassos até chegar na grande vitória e no reconhecimento, né, que vem muito depois. Eu não quero entender que eu sou uma semente, que a parte mais importante acontece longe de, da vista de todo mundo. É? E que nesse processo, no início, inevitavelmente, ninguém vai me apoiar. É isso que eu quero te dizer. Quando você se torna empreendedor, quando você entende que a sua carreira é o seu negócio, você vai, vai fazer, se você quer desprender, o que, que é desenvolver? É se desprender dos envolvimentos. Olha que interessante. Então, se você quer desenvolver, é porque, de alguma forma, aquela realidade não é suficiente mais para você. E beleza, agora você quer apoio? Você quer apoio? Sério, cara. Você não vai ter. No início, não. As pessoas vão duvidar, vão questionar, vão falar para você não fazer. Pelo amor de Deus. Não toma essa decisão. Não fazem por mal, fazem por amor. Mas eles não são referências para você. Você tem que escolher suas referências. Você tem que mudar suas referências. E entender quem são seus mentores. Onde eu quero chegar. Quem eu quero ser. Né? E qual foi o trajeto. Respeita, cara. Honra a sua história. Honra a sua história. É assim. Exatamente assim. Olha para o seu entorno aí. Agora. É assim que todo mundo começa E você não precisa de apoio. Porque o mais importante acontece fora das vistas de todo mundo. O mais importante é a sua transformação. O mais importante é você entender que você é, que você é semente. E a semente, primeiro, cuida da estrutura, da base. Então eu vou cuidar o quê? Da mentalidade. Eu vou cuidar de ter uma nova mentalidade, uma nova forma de ver a vida. E aí, pum, nasceu uma vida nova. É sim é assim, é da noite por dia que você vê um, um IP virando um IP? Não é, né, cara? Antes de você ver aquele arbusto, muita coisa já aconteceu debaixo da terra. Entendeu? Muita coisa já aconteceu na sua estrutura. Então é isso. Uma das leis do empreendedorismo é que só dá errado se você desistir. Tá? Só dá errado se você desistir. Esse é o jogo que só perde quem desiste. E para de colocar a culpa nos outros. Você não faz é porque você não quer. Você não faz né? porque sua mãe não deixa, seu pai, seu, minha, minha mulher não me apoia, o meu marido, ó, ó Deus, cara, protagonista é o contrário de vítima. Então vítimas não vence, não existe protagonista vítima. Se você se vê fraco, das, se vê vítima das circunstâncias, da situação, e não entende que todo mundo sai exatamente onde você está saindo, você não vai chegar onde você quer não, tá? É um processo e a parte mais importante acontece longe da vista de todo mundo. E a transformação já começou Só não parar tá? Só não parar, é só persistir Beleza? Trouxe um pouco aí para vocês tá? Dessa realidade aí Beijão, tchau, tchau